Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Literatura Brasileira 1 neste terceiro período do curso de licenciatura em Letras Português. Meu nome é Letícia Queiroz Carvalho. Sou formada em Letras Português, pela Universidade Federal do Espírito Santo e fiz o meu mestrado em Letras e o doutorado em Educação na mesma universidade. Atuo no ensino de Língua e Literatura há 17 anos, com experiência nos ensinos fundamental e médio, bem como nos níveis de graduação e pós-graduação. Trabalho como professora do IFES há dois anos, atuando principalmente na área do ensino de linguagem e literatura, nos cursos técnicos integrados do ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Nessa nossa disciplina, você conhecerá a literatura praticada os primeiros séculos após o descobrimento do Brasil, do nascimento da literatura de informação, a poesia e prosa romântica do século XIX. Leremos textos emblemáticos do quinhentismo, barroco, arcadismo e romantismo brasileiro e conheceremos os principais autores de cada uma dessas estéticas. Buscaremos as relações entre o contexto social de produção desses textos os principais traços estilísticos das produções de cada período representativo da nossa literatura. A partir das nossas leituras e análises, poderemos compreender melhor o processo de formação e consolidação das nossas produções literárias e culturais, bem como o papel das primeiras manifestações literárias nessa Constituição. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os textos de autores significativos da área, representativos da teoria e crítica literária. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, a fim de que as etapas do curso sejam realizadas com tranquilidade, organização e embasamento teórico necessário. Procure realizar a leitura dos textos diariamente, para que não ocorra acúmulo de conteúdos. Estude. Dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço a você!